Ah, mano, o cara morreu pro outro ali. Poxa. Debão, né? morreu. Ah, mano, já tô lá tô do outro lado, cara. Oi. Poxa, aí, perdi a vida todinha. Aquele que não pegou, ainda estourei o site ainda Poxa E morre fácil assim Pá, Deixa eu ver aqui se não tá aparecendo Ah, tá, beleza Porque eu tô só de cueca aqui Ah, é doido onde é está ali